Bora pra análise sem spoilers do filme As Múmias e o Anel Perdido. E essa aqui é uma animação que vai contar ali a história de três múmias egípcias. Bom, a gente tem aqui a princesa egípcia, né? O rapaz jovem ali que é o pretendente da moça, ele é um corredor de biga, aquelas corridas de carroça, e o irmãozinho mais novo dele. E eles vivem embaixo ali das pirâmides do Egito, só que algo vai acontecer que vai fazer eles saírem dali e irem pra Londres atual, atrás de um anel ali que foi roubado. Bom, e é bom a gente dizer que esse filme tem aquela pegada mais leve, divertida, um filme mais fofinho de animação. Esse filme acaba trazendo alguns elementos ali da cultura egípcia, o que fica muito bacana e bem natural aqui pro filme, até pros pequenos verem se acostumando ali com vários elementos das culturas do passado. Bom, e a direção do filme trouxe aqui uma turminha que é bem gostosa de acompanhar, porque os personagens são carismáticos e a gente acaba no final das contas torcendo pra eles aqui no filme. A aventura em si é bastante simples, né? Então, assim, a história em si é bem imprevisível. É, o próprio vilão mesmo ele é bem malévolo, assim, bem caricato naquele tipo de vilão, meio Nickelodeon, assim, então, é um tipo de filme que acaba ampliando bastante a faixa etária pra incluir também crianças menores. A história, ela é legalzinha assim, mas em certo ponto, ela acaba ficando um pouco cansativa de acompanhar e um pouquinho repetitiva. É, até porque o roteiro, ele não se esforça muito pra adicionar várias camadas nos personagens os personagens são desenvolvidos de maneira um pouco mais simples. É, o filme, ele não é um musical, mas ele tem muito Muitas músicas ao longo dele. Inclusive tem três músicas originais feitas aqui pra esse filme, que é I Am Today, New Song e Ring Song. É, a gente assistiu aqui na versão dublada em português brasileiro e sinceramente foi uma experiência ótima. As músicas todas em português estavam muito bem produzidas, assim, e realmente a dublagem brasileira tem tá alto nível aqui nesse filme. Aliás, não só nesse filme, né, mas as equipes brasileiras de dublagem no geral têm feito aqui trabalhos incríveis. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal Canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos, o Dog Nerd tá em todas as redes sociais. Bora se inscrever em todas. Tem Instagram, tem Discord, tem Twitch, Twitter. Bora se inscrever, os links estão aqui na descrição do vídeo. E bora também dar um like aqui nesse vídeo. Quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros e apoiadores aqui do Bulldog Nerd. E com isso, vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o diretor é o espanhol Juan Galotti, aqui é ele assim acaba assim, premiando bastante crianças bastante pequenininhas aqui com esse filme e não premiando muitos adultos que vão acompanhando a elas. É até porque Várias soluções do filme aqui são bem fantasiosas e mirabolantes, né? O próprio final do filme aqui, é ele não tem muita explicação ou a explicação não é tão forte assim. Então o filme ele tem essa pegada realmente que é um filme um pouco mais para crianças. Né? A qualidade visual tá ok, assim, nada de extraordinário, mas os personagens são carismáticos. É, eu gostei do estilo da animação, ela é meio irregular em alguns momentos, parece que a gente se encanta com a cidade em alguns momentos e outros a animação não é tão boa. Ela não tá claro num padrão ali Disney Pixar, mas ainda assim é um filme gostoso de assistir. Né? A animação perde um pouquinho de qualidade, com algumas movimentações assim, mas nada que atrapalhe o filme. Bom, e esse filme, claro, ele tem a classificação livre, né? E fica aí a nossa dica pra alguém que tá buscando um filme ali com personagens carismáticos, uma história que é gostosa de assistir, mas que, claro, peca por uma história um pouco mais simples, né? Aliás, esse filme que é distribuído pela Warner e ele estreia dia 23 de fevereiro nos cinemas. E inclusive, a gente queria agradecer o convite para assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, né? Bom, então a nossa nota final para o filme As Múmias e